Shalom a todos, estamos em Parashat Vaishlach. Nossa parasha começa que a Cova manda mensageiros para o irmão dele, Esav, que está vindo agora para matar ele, para fazer a guerra contra ele. Ele está mandando mensagem. E qual é a mensagem? Ele fala assim: Em Lavan galti. eu morava com Lavan evaichar a data non tinha tanto conforto con ele mas o rashi fala garti e as mesmas letras de tariag tariag valor numérico é seiscentos e treze mitzvot fala Jacob vino para essa vale bem o que eu te contar <gr> que na casa de Lavane guardei todos os mitzvot e a pergunta é, por que é tão importante para mandar essa mensagem para Esav? Que vino, estudou a Torá, guardou os mitzvot, para que mandar? Esav está bravo contra Yaakov, quer matar ele. Então o que vai adiantar? E ainda mais a gente precisa entender, por que Esav agora quer matar Yaacov? A gente viu no final da parasha de Toledot, que depois que Yaacov avi não pegou os brachos de Esav, Esav ficou muito bravo, ele fala assim, e me avi e aproximar os dias de luto do meu pai, e vou mat matar meu irmão Yaacov. Parentemente, Esav não queria fazer sofrer o pai dele, se vai matar o irmão dele, Yaacov, então, ainda Yitzhak, o pai, ainda é vivo. A gente sabe que Yitzhak sabia da venda de Yosef, que acontece na parasha, que vem na parasha Tveyeshev. Então, se já sabe disso, se a gente está sabendo que Yitzhak, ele está ainda vivo, como Yitzhak é, queria matar Yaakov? É também muito estranho, quando eles estão se encontrando Parece dois irmãos Assim Por favor, pega meu presente Não, não, não, não quero o presente Por favor, insiste com ele Para pegar o presente Depois quer acompanhar, Jacob O que está acontecendo aqui? O de tá Ishmael, com a ajuda de Hashem Achei uma explicação do Kli Sobre essas palavras que a gente falou e Ikrevu yeme evel avi vão aproximar os dias de luto de meu pai. Por que fala dessa linguagem? E sabe, de repente, em vez de falar vai morrer meu pai, ele fala, vão aproximar dias de luto de meu pai. Por que ele fala essas palavras? Fala o que ele acaba. Essa verdade depois que ele perdeu os braxotes, ele estava bravo e já não fazia uma grande importância se vai ter sofrimento para o pai dele. O que fazia a diferença? Se ele consegue conquistar e ganhar Jacó, sim ou não? Porque quando o pai dele falou algumas bênçãos que no final ele recebeu Esav, fala assim para ele Quer dizer o quê? Fala o Yitzhak para Esav. O único jeito de ganhar Yaakov, quando ele vai perder, quer dizer, perder força espiritual. Quando ele vai descer, não vai guardar Torá e mitzvot, nesse momento você vai poder ganhar ele. Fala a Esav, agora Yaakov, ele está estudando Torá, está fazendo mitzvot, não vou conseguir contra ele. Então ele fala, o único jeito, quando ele vai parar de estudar o Torah? Quando vai ser isso? Quando vai ser dias de luto. Por isso ele fala luto, a gente sabe que uma pessoa que está de luto não pode estudar Torah. Ele vai falar, então, nesse momento vou conseguir a Jacob. Assim que fala, sabe. não é o ponto que vai morrer o pai dele, não é o ponto de guardar o a honra do pai dele que vai para que ele não fique triste. Não é esse ponto. O ponto é que ele espera o um momento quando Jacó vai parar de estudar Torah, Torá. Vai parar de fazer os mitzvot. Por isso, a gente sabe que Lavan, ele ensinava coisas ruins para Esav. Ensinava para ele bruxarias. Então, como se fosse, ele é o professor de essa Esav fala o seguinte, um segundo. Jacob ficou na casa do meu tio, eu conheço ele muito bem, meu tio. Ele é uma pessoa malvada, ele é uma pessoa que não faz nada de religião. Certeza, Jacob foi influenciado dele. Certeza. Vem agora Esav. E quer fazer a guerra contra Jacó. Ele fala agora o um momento, Jacó é fraco. Jacó não guardou as mitzvot. Então agora vão fazer a guerra contra ele. Vein, Jacó vai venir fala. Certo. Morava com Laban. E Laban garati. Fiquei com ele, mas ainda guardou as mitzvot. Garati também vem da palavra ger. Estava estrangeiro. Quer dizer, não fique fixo com ele. Não aprendi das coisas dele. Se não aprendi das coisas dele, você não vai conseguir contra mim. É isso a mensagem que Jacob manda para Esav. Por isso depois, quando Esav entende que Yakov ainda é muito forte contra e Mitzvot, então nesse momento, já Esav não pode mais. E a gente está vendo por isso que a guerra de verdade onde aconteceu, aconteceu com o um anjo. O anjo de Esav, por quê? Porque verdade, o anjo de Esav representa, se a parte espiritual negativa pode contra Yaakov, o Jacob é forte e não consegue a parte negativa de Esav contra Yaakov. Isso é o ponto, o ponto é espiritual. Se o espiritual de Jacob é forte, então esse não vai conseguir. Por isso, estão se abraçando no final. Então não aconteceu nada, entende? Esav não tem força contra Jacob. Arino. E também o ele vai para Jacob e fala, eu quero te acompanhar, por quê? Porque sabe de novo, ele está procurando qual é o ponto fraco. Qual é o ponto fraco aí quando não tem o espiritual tão forte? Então aí que ele tem força. A gente sabe que o neto de Esav é Amalek. Amalek sempre chega para o Am Israel quando tem ponto fraco. A carrecha Ele fica lá, ele está vendo com a nechesalim acharecha, ele está sempre procurando. O ponto fraco do Am Israel, aí chega Amalek. Haman, que é a descendência de Amalek, ele fala para Hashverosh, mefuzar. Existe um povo que está espalhado, não sabe, sabe, os sábios falam Eles dormiram. O povo de Israel está no exílio, eles não estão fazendo o Torah e mitzvot. Por isso agora esse momento pode ficar, pode atacar eles. Isso é o ponto de Yeshav. Mas tem mais um ponto muito importante. Muito tempo, a gente sabe que a gente está no exílio. E tem épocas que Esav quer mesmo matar o físico de Jacob, a descendência de Yaakov Todos os decretos, todas as coisas, todas as guerras para matar os judeus. Isso sim, tem muitas épocas, infelizmente. E tem épocas que está tudo certo, descendência de Esav está dando sorriso para o povo judeu. Mas muitas vezes aí que fica o perigo, porque agora é um perigo espiritual. Agora é um grande perigo porque o Am Israel nesse momento pode ir falar, eu vou ficar parecendo talvez como os goim é tanto bonito. E até no momento de perigo de vida tinha muitos líderes que falaram, ah, estão odiando os judeus? Certeza por causa do quê? Da cultura que é diferente dos outros. Então talvez tenha a solução de parar de praticar nossa Torah e mitzvot. Isso que vai resolver os problemas. E tinha líderes mesmo, literalmente, que queriam converter todos os judeus para não ser judeus e aí para resolver o problema mas isso causou exatamente o contrário isso causou que o ódio que tinha dos goim ficou ainda mais forte vamos dar só um exemplo tinha um grande músico alemão que ele falou assim uma vez. Ele falou, um judeu praticante, um judeu religioso, eu não gosto. Mas um judeu que ele se afasta do judaísmo, eu odeio. Mas um judeu que se converteu para ser não judeu, já não aguento ele mais. Então isso é uma coisa incrível. Uma coisa que de perder... Se o homem Israel vai perder a identidade dele, não somente que não vai resolver, vai piorar ainda mais. E essa vem para Jacob e fala, oh, um segundo Jacob, você tem riqueza, você aprendeu de lavar nossa cultura, vem aqui. Você está me roubando minha cultura, não aguento mais. Você quer estudar o Torá, tudo bem, vai estudando. Mas de pegar minha cultura, de pegar minhas coisas, isso não aguento. Vem cova vindo fala, eu tenho riqueza, mas não é essa minha bandeira. Não é esse o mais importante para mim. E é importante para mim, o que é mais importante é Torá e Mitzvot. Não estou aqui para roubar tuas coisas. De novo, de ter riqueza é uma coisa muito boa. Cada um vai ajudar ele. Mas não é nossa bandeira. Nossa bandeira não é isso, não é o mais importante na vida. De ser rico, do material, isso que a Avino fala para Esav. Ele fala, pega a minha riqueza, eu sou pronto de abrir mão da parte material minha. E minha bandeira não é essa. A gente não está com competição, cada um faz o dele. Então, quando acontece isso, Esav fica no lado dele. E, não, e tem menos problema. Certo que vai ter sempre problema, porque Esav odeia a Yaakov desde o momento dos brachot que Yaakov está pegando, pegou de Esav. Mas está diminuindo. E a Kadosh Baruch colocou isso dentro do Am Israel. Com o Am Israel sempre vai Aparecer como alguém que é diferente dos outros. Para ele não se misturar com os outros. Só terminando com uma história. Uma vez, estava perto de Paris. Eu tinha um pouco medo. Lá tem pessoas que gostam de atacar de vez em quando os judeus. E... O que eu fiz? Coloquei um boné para não aparecer como judeu. E aí esperava lá o trem, era 10 horas da noite, esperava o trem. E de repente chegou, tinha uma pessoa, estava me olhando assim. Achei que ele quer um pouco, começar uma briga. Então eu comecei a falar com um francês lá. Como se fosse que eu sou o amigo dele. Aí essa pessoa parou de, de me olhar. Aí eu falava com esse francês, a gente subiu junto com o trem, batendo papo, batendo papo, de repente o francês me olha e fala é verdade que você é judeu? Eu falei para ele, sim, sí, eu sou judeu. Eu falei para ele, mas como você sabia? Não tinha acontecido que pá? Então, como você sabia? Ele fala, na cara de vocês. Vocês têm, você tem uma cara de judeu. Você tem uma delicadeza assim. Você tem uma, uma coisa mais suave. Falei para ele, muito obrigado. Aí ele me olha e fala, mas isso vocês usam para roubar o dinheiro dos outros. Assim que ele me fala. Isso é incrível. O que a gente pode tirar desse, dessa história? Que qualquer judeu tem uma coisa muito especial na cara e não adianta querer se misturar com os outros tem nos valores dele tem na bandeira dele tem na identidade dele e mais ele vai guardar a identidade dele mais ele vai ser orgulho de ser judeu de, de praticar os valores da torá e de mitzvot Vai ter menos problemas. Isso que a gente pode aprender de Yaakov, que ele fica firme. Torá e mitzvot, isso é minha bandeira. O mais importante tem riqueza, mas não é mais importante. Quando fica claro o que é mais importante para Yaakov, então aí Esav já não pode mais contar Yaakov Avinu. Shabbat Shalom.